Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Pessoal, esse é o segundo vídeo né, que eu falei que ia é mostrar para vocês aqui como fazer um anúncio no Google Ads. Porém, continuo repetindo que eu vou mostrar uma forma simples, mas também vai te dar resultados. Melhor do que você não ter nada anunciando, tá ok? Então, bora lá. Primeira coisa que você vai fazer, pessoal, se você não tem uma conta, no Gmail, uma conta de e-mail no Gmail... Faça isso. É super importante que você tenha uma conta no Gmail, tá? Fica muito mais fácil você usar os produtos do Google, ok? Então, vamos lá. É, eu já tenho uma conta, inclusive várias contas no Google Ads, tá? Então, a gente vai digitar aqui, ó. Você vai digitar aqui, ó. Ads Google, né? Pronto. Vai aparecer aqui, tá? Tu clica aqui, ó. É, aqui, pessoal, é, você pode acessar sua conta, se você já tem uma conta. E se você não tem uma conta, você vai aqui começar agora. Como eu já tenho conta, tá, pessoal? Eu não consigo fazer uma nova conta, tá? Eu já tenho registro no Google Ads com várias contas. Então, eu não consigo, tá vendo? Só, só nesse e-mail aqui já tem quatro contas, fora os outros. Então, eu não consigo abrir uma conta nova, tá? Mas para você, vai aparecer aqui para você se cadastrar, botar o teu nome, tudo direitinho ali, teu CPF e tal, tudo direitinho ali, e você vai criar uma conta no Google. Isso é muito fácil você criar uma conta lá, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para a conta que eu já tenho aqui, eu já tenho uma conta aqui aberta para a gente não demorar muito. Deixa eu só mostrar aqui para vocês, tá, pessoal? É algum, Alguns dados aqui, quando você já tem uma conta e você já fez anúncios, Vai aparecer essa frente aqui para vocês, que são algumas métricas, para você ter uma visão geral, tá? Da tua conta. Aí aqui, olha só, pessoal. Aqui mostra quanto é que eu já gastei em algumas campanhas. 3.800 reais em uma, 600 em outra, 608 em outra, tá vendo aqui, ó? 500, 521, tá bom? Então, vamos lá. É, aqui mostra, pessoal, as palavras-chave, Tá? Palavras-chave que eu gastei 300 e poucos reais, outra que eu gastei 98, pisos, por exemplo, né? Outra que eu gastei 79. Então, vamos lá. Isso aqui é só para você ter uma ideia com as palavras-chave que estão sendo mais utilizadas. Tá bom? Estão sendo mais pesquisadas. Aqui também mostra, também, pessoal, palavras-chave para você poder usar, tá? Pesquisas aqui, ó. Tá? Tá? É, por exemplo, gesso acartonado, gesso decoração, gesso teto, forro de gesso. São palavras muito pesquisadas, tá? Aí eles te mostra aqui. É, anúncios de pesquisa mais exibidos. Aqui, pessoal, você cria mais de um grupo de pesquisa e ele vai mostrar qual foi mais exibido. Esse daqui foi o que eu, meu que foi mais exibido, tá? Com 258 mil... É, impressões, ou seja, ele apareceu para 258 mil pessoas e 1.272 pessoas clicaram nele, entendeu? Então, o Google vale muito a pena, tá bom? Aqui mostra os dispositivos mais usados, tá pessoal? É, celular foi o mais usado, computador foi o segundo mais usado, tá bom? Aqui mostra também questão de informações demográficas, ou seja, sexo da pessoa, idade da pessoa, é, bairro que a pessoa mora, Tá bom? É só você clicar aqui você vai ver todas as informações demográficas, tá? É, aqui mostra as horas que as pessoas costumam mais clicar no teu anúncio, tá? E as redes que eles costumam utilizar, tá bom? É, é, agora deixa eu ir logo para o anúncio, porque senão a gente vai ficar um, um vídeo muito grande. Eu não quero que fique um vídeo muito grande. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu vou clicar em campanhas, Tá? Aí aqui, ó, nesse sinalzinho de mais, eu clico aqui, ó, para criar uma nova campanha, tá? Aí aqui vai aparecer quais são os objetivos da minha campanha, vendas, leads, tráfico é, para o site, né? É, é, consideração de produto e marca, tal, algumas coisas aqui. Para mim o que me interessa é tráfico para o site, tá? Tá? Aí aqui vai aparecer, selecione um tipo de campanha, rede de pesquisa, rede de display, shopping, vídeo. Pessoal, para nós, rede de pesquisa, tá? Não vou nem de, é, explicar para vocês cada uma dessas aqui, porque agora vai ficar muito longo o vídeo. Vou aqui, rede de pesquisa. Aí aqui, pessoal, selecione é, como você quer alcançar sua meta. Aí aqui você bota o site da empresa, tá? www.com.br larroque revestimentos.com por exemplo pessoal é você que não tem site você pode botar aqui a página tua do facebook você pode botar um blog tá você pode botar outra coisa aqui mas que leve a pessoa para ver as suas fotos os teus serviços tá o ideal é você ter um site isso que é o ideal tá bom mas se eu não tem um site Serve, tá? Aqui você bota o nome da campanha. Você pode botar o nome da campanha que você quiser. Eu vou botar obras. Clientes. O nome da campanha é bom só para você poder identificar qual campanha. Porque às vezes você pode ter, ter mais de uma campanha rodando. Né? E, e, e, e... Aí é bom você ter mais de um... É, você ter o um nome da campanha para que você saiba... Qual campanha está dando o melhor resultado, tá? É, rede de pesquisa, a gente já marcou. Rede de display, é quando o... o anúncio aparece, pessoal, em sites de outros parceiros tal. Mas eu vou deixar só no rede de pesquisa, tá? Aí eu desmarco aqui e boto só rede de pesquisa. Que... Por que só rede de pesquisa, pessoal? Porque na rede de pesquisa, quem está pesquisando é que vai me encontrar. Na rede de display, ele pode aparecer para uma pessoa possível interessada. Não é garantia de aparecer para uma pessoa realmente interessada. Tá bom? Então eu boto só no rede de pesquisa. Olha só. É, aqui é o local. Todos os locais, todos os países, não. Todo o Brasil também não. Por quê? Eu vou trabalhar com obra. Então eu vou aqui, ó, inserir um local. E eu vou botar aqui o quê? Rio de Janeiro tá e eu vou botar o que Rio de Janeiro todo o estado não Rio de Janeiro só a cidade tá aí aqui embaixo pessoal aparece assim público-alvo pessoas que estão nas suas regiões de segmentação ou têm interesse nelas pessoas que estão na região pá, pá, pá. pessoas que pesquisam suas regiões de segmentação é eu vou botar aqui ó pessoas que estão na região que estão na região de segmentação ou costumam frequentá-las, tá? Deixa eu voltar aqui, pessoal, só um negócio aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui outra coisa que pesquisa avançada. Você pode botar também, pessoal, pelo raio, tá? É isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Por exemplo, aqui tá mostrando todo o Rio de toda a cidade do Rio de Janeiro, como eu te falei, Nós não tá mostrando do que de Caxias, nem Itaguaí, nem Seropédica, né? Eu posso ir aqui, por exemplo, botar um raio, tá? Aí para botar o raio, eu preciso botar um CEP, tá? Por exemplo, eu posso botar aqui, ó, é, 2103152, que é a região que eu tô, tá? Né? Então, aqui eu só vou que aqui, aqui, ó, agora aqui botar 10 quilômetros, por exemplo. tá? Aí 10 km, ó, já diminuiu aqui, tá? Tá, já não, já não vai tão longe. Não é aqui que eu tenho que editar. Pronto. Olha só, 10 km já diminuiu. Já não tô indo lá para Niterói nem São Gonçalo, tá bom? Então vou aqui, vou salvar. É só para mostrar para vocês que dá para vocês botarem aqui toda a cidade do Rio de Janeiro, ou dá para você botar num lugar mais próximo. Por exemplo, eu não vou fazer obra lá em São Gonçalo, não vou fazer obra lá em Magé, a não ser se for uma obra muito boa. Então, não me interessa anunciar para lá, tá bom? Então, eu vou anunciar só no local que me interessa. Aqui, pessoal, está perguntando, ó, seleciona os idiomas, inglês e português, você pode tirar o inglês, deixar só o português, tá? Tá? Aqui você pode selecionar o público, tá, pessoal? Por exemplo, olha só, público-alvos no mercado, pessoal que esteja procurando arquitetura, serviço de pintura, pessoal que esteja procurando algo semelhante, né, é interessante, tá bom? aí pessoal vamos dar uma corrida aqui né orçamento diário pessoal você pode anunciar até com cinco reais por dia tá mas o ideal é que você bote um pouco mais tá você pode botar 20 reais por dia e conforme pessoal por exemplo se você fechar a obra e você tiver ocupado você vai você pode pausar o seu o, o teu o teu anúncio a hora que você quiser você vem aqui você pausa o seu anúncio por quê? Porque você não vai conseguir pegar mais clientes, você já está super ocupado, né? Então, você pode pausar o teu anúncio a hora que você quiser, tá bom? Aqui, aqui em qual métrica você quer, quer focar, né? Deixa no clique, que é o clique que é o melhor aqui para gente, né? Para a obra que é o melhor para gente, né? é gente, tá bom? Em outros casos, conversão é melhor, mas para gente aqui é a obra, tá? Aqui, pessoal, são extensões de frases tal, que a gente pode colocar né, nos nossos anúncios, tá? Mas eu não vou mexer nisso aqui agora não, pessoal, porque senão o vídeo já está com 14 minutos. Aí vamos lá, pessoal. Aqui é a criação do anúncio, tá? Grupo de anúncios 1. Você pode deixar esse nome aí mesmo, não faz diferença, tá? Aqui você vai colocar a palavra-chave, né? Pronto. Aí você bota ali algumas palavras-chave, tá? Aqui do lado, pessoal, se você olhar, tem algumas palavras-chave aqui que eles estão te dando como dica, tá? E você pode usar também. Só que, por exemplo, gesso acartonado preço. Toma cuidado porque isso vai trazer gente que quer comprar material e não gente que quer... É... Como é que eu posso dizer assim pra você? Não gente que quer mão de obra, tá? Agora você clica aqui, ó, salvar e continuar. E aqui, sim, você começa a escrever, tá, pessoal? O teu anúncio. Aqui você começa a escrever o teu anúncio, tá? O URL do meu anúncio, tá aqui, tá? Que é o rock aqui e tal. Tá? Aí aqui, olha só. Título, Tá? Eu vou pegar aqui algumas coisas que eu já deixei escritas aqui, pessoal. Por exemplo, o título. Forros e divisórias em geral. Copiar. Copiar. E vou colocar aqui. Ó. Aí, título 2. Eles pedem, pessoal, para você botar mais de um título. Para quê? Para que o próprio Google... Faça uma variação, tá? Para quando você, ele mostrar o anúncio, ele mostrar um anúncio variado. E ele ir olhando para ver qual anúncio está tendo melhor é, melhor desempenho. Vamos lá, aqui título 3. Paredes de gesso. Pronto. Você vai fazer um título melhor, tá pessoal? Tô botando aqui só para poder rapidamente a gente não demorar muito. Aí vamos aqui, descrição. Deixa eu copiar aqui também a descrição aqui, tá? Somos especializados no que fazemos, serviço tem garantia, tal, né? Aí você coloca na tua descrição o melhor que você puder. Lembrando, pessoal, que você tem 90 caracteres, tá? Não pode escrever muita coisa. Não, não tem como escrever muita coisa. Vamos botar aqui uma segunda descrição, tá? essa segunda descrição, copiar, colar. Aí, por exemplo, coloquei essas duas descrições e coloquei aqueles dois títulos. O Google vai fazer aparecer para o cliente de forma diferente, para que ele possa analisar e ver qual, qual anúncio chama mais atenção dos clientes. tá O Google vai fazendo essa análise. E aqui você vê como ele aparece... No, no computador, ó. aqui assim vai aparecer o um anúncio no computador e assim vai aparecer no celular, tá vendo como é que fica legal? E aqui embaixo, pessoal, eu posso vir, ó, salvar e criar um novo anúncio. Pessoal, é, é, vou botar aqui salvar e criar um novo anúncio. Para o Google é interessante que você crie pelo menos três anúncios por campanha, para que para que ele faça vários e vários e vários testes, para que ele possa te dar o melhor desempenho, tá legal? Só que eu não vou fazer isso aqui agora, porque senão vai ficar mais longo ainda o vídeo, tá? Aqui eu vou cancelar, tá? Vou cancelar. Aqui eu vou em cancelar. E aqui eu vou em salvar e continuar. Depois que você criou o teu anúncio, você vai em salvar e continuar. É, você vai conferir o que está que escrito aqui na tua campanha, se está tudo certo. Ó. 18 de fevereiro, sem data de término. Como eu falei, você não precisa botar uma data de término, porque você pode suspender ou excluir a tua campanha a hora que você quiser. Tá? Eu aconselho você a não excluir a campanha, você simplesmente pausar a campanha. Tá? Aqui está o endereço da minha empresa. É, e o endereço onde o, o, o, o anúncio vai ser próximo, né? Onde o anúncio vai ser nas localidades que o anúncio vai poder anunciar aparecer. A linguagem está em português, 20 reais de, de anúncio por dia. E meta é tráfego do site tal. Tá tudo certinho? Aí eu boto aqui, ó, continuar na campanha. Tá? Ou seja, essa campanha já está ativada, tá, pessoal? Essa campanha já está ativada. Tá? Agora é só eu esperar Essa campanha Tá vendo aqui, ó? Obras clientes Essa campanha já está ativada É só esperar Normalmente, o que, que vai acontecer, pessoal? Hoje o Google já começa a trabalhar E amanhã Certamente essa campanha Já começa a dar resultado O que, que vai acontecer? O cliente vai Através do anúncio Para o meu site tá? Você pode também colocar Telefone, tá? No teu anúncio é, ele vai para o meu site e do meu site ele vai entrar em contato com a empresa, tá bom? Isso, essa forma aqui foi uma forma bem simples, uma forma rápida, só que tem muitas maneiras de se fazer anúncios, tá? É, com anúncios no Google, pessoal, é, você consegue ter retorno para vo você que trabalha em diversas áreas, até você que tem uma loja... Se você aprender a trabalhar com Google Ads, você vai ter retorno, pessoal. Vai ter retorno com certeza, tá bom? Então fica a minha dica aí para você que, como eu, é louco por drywall.